Como ganhar de 40 a 120 reais todos os dias na Hotmart em apenas quatro etapas. Esse é um mini treinamento gratuito que tem o poder de te ajudar a gerar esse faturamento diário. Exatamente como você pode ver aí no print, na tela, a Silvana, que fez 460 reais em apenas uma semana. E esse é um print onde ela me escreve, o seguinte, uau, o grande plano com estratégias está dando muito resultado. E logo abaixo, ela me manda outro print. Meu e-mail está ficando maravilhoso e um monte de é, rostinhos ali com o dinheirinho. Bom, e como você pode perceber, ela fez uma venda ali no dia 21, fez duas vendas, 23 mais uma venda, é, 24 outra venda, 26, 27, 28 e assim vendas é, diariamente. tá? Então, esse treinamento tem o poder de te ajudar a fazer vendas todos os dias, tá? E é um treinamento muito rápido e muito eficiente. E, e se esses R$ reais por dia ajudar você a, por exemplo, almoçar ou jantar num restaurante legal todos os dias, seria legal para você? Ou se, por exemplo, você guardar este dinheiro né, e no final do ano fazer uma viagem para um lugar diferente ou um lugar dos seus sonhos, eu tô falando aqui para você que você pode ganhar de mil a R$ mil reais por mês de renda extra de uma forma muito simples. Isso significa que seriam mais ou menos 12 a 24 mil reais por ano de renda extra entrando no seu caixa financeiro. E vou te dizer: 24 mil reais dá para fazer uma viagem bem legal no final do ano. E o que, que você precisa fazer para gerar esse faturamento diário, mensal, ou guardar esse dinheiro e no final do ano fazer uma viagem legal, trocar de carro, enfim, o que, que você precisa fazer? Você precisa abrir uma conta na Hotmart, eu já vou te mostrar aqui como fazer isso de maneira correta. O mais importante é saber configurar essa conta de maneira que ela seja uma conta atrativa, tá? para você se posicionar dentro da Hotmart. Você precisa encontrar um produto que vende todos os dias na Hotmart. Estou falando de um produto bom, barato e que as pessoas desejam. tá? E também você precisa aprender a promover o produto para ganhar dinheiro diariamente. Não estou falando nem de vendas, estou falando de promover, tá bom? Então eu vou te ensinar agora a abrir, a vou, vamos para a etapa 1, eu vou te ensinar a abrir essa conta na Hotmart, tá bom? Então vou mostrar aqui na tela do meu computador, acompanha aqui na tela do meu computador como que você vai abrir essa conta na Hotmart. Bom, agora você está aqui na tela do meu computador, eu vou tirar o vídeo aqui, deixar só o áudio para facilitar aqui é, para você para você visualizar melhor. Então, vou interromper o vídeo e ficar só com o áudio nesse momento. Você precisa entrar no site da Hotmart, eu vou deixar o link abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, e você vai entrar aqui em cadastre -se. Você vai colocar o seu nome, eu vou usar aqui é, um nome para de exemplo para te mostrar tá então aqui você digita o seu nome aqui você digita o seu e-mail e aqui você vai colocar uma senha que vai servir a senha de acesso bom tem duas opções vender produtos ou comprar produtos nós estamos falando aqui de ganhar dinheiro de vender produtos tá então você vai deixar marcado vender produtos Vai a, a, clicar aqui em, em aceito, né, que você está ciente, e vai continuar. Perfeito, veio para essa página e t, você tem três opções. né? Tem uma ideia, o produto digital para vender pela Hotmart. Quero vender produtos que estão na Hotmart e ganhar comissões. Então, nós vamos para a estratégia do meio. A terceira seria ainda não decidir, quero aprender sobre o mercado digital e a Hotmart. Vamos para a estratégia já de faturamento, de fazer caixa para você. Clica aqui e entrar. Bom, aqui é importante que você leia, tá? Todo passo a passo, mas para a gente acelerar aqui o processo, eu vou dizer que não quero, tá? Mas é importante que você coloque vamos lá e vá é, seguindo as instruções. Não quero, ok? A sua conta está quase que completa aqui dentro da Hotmart. E vão ter essas três opções, né? Cadastrar produtos... Se afiliar a um produto ou comprar um produto. Nós não vamos em nenhuma dessas, nós vamos aqui, ó, tá vendo verdinho aqui? Complete seu cadastro para começar a vender. Nós precisamos completar esse cadastro. Você vai clicar aqui nessa engrenagemzinha e nesse avatar, neste bonequinho. Ao clicar aqui, você precisa preencher os seus dados. Por exemplo, CPF. Digita o teu CPF aqui. Vai digitar a sua data de nascimento aqui. Vai colocar o teu CEP aqui. Uma vez que você colocou o CEP, ele já vai colocar o estado, a cidade e o, o endereço. Tá? Então você tem que completar o endereço aqui. tá? Então você vai co completar aqui e você precisa colocar o telefone com o DDD aqui. Uma vez que preencheu essa parte, você vai salvar alterações. Vai clicar em sim. Vai aparecer feito. E ok. Essa primeira etapa está concluída. Na segunda etapa, nós vamos configurar de maneira profissional a tua conta aqui dentro da Hotmart, de maneira que você possa se posicionar né, dentro do mercado. Tá bom? Então, até a próxima etapa.